O que te vai acontecer é que te vão continuar a espremer. Tu não ganhaste o tempo. O que acontece é que é suposto produzir mais. Tens uma questão profissional para resolver e toda a gente acha que tu vais estar disponível às 10 da noite porque te ligam para o telemóvel, mandam uma mensagem, mandam um mail. A última coisa que eu vi televisão em direto eram as notícias, os telejornais. E não consigo, não consigo, é uma barbaridade. Eu se quero ser informado, eu, hoje em dia, não acredito em nada do que leio. Tu queres saber o que é que está a passar de verdade? É vá, vais tirar um cursozinho de, de, uh, fiscal, vais ler imenso, vais perceber, vais para os dados do INE, da Pordata e não sei o quê, e estudar e não sei o quê, e depois podes tirar a conclusão. Cada vez confunde-se mais a opinião com a informação. Claro que a escola podia e devia ensinar as pessoas a refletir, a pensar, e tu tens de pessoal da minha geração que acha que é, que é perfeitamente normal, perfeitamente aceitável vivermos precários o resto da vida com salários de merda. A subtileza do racismo e do preconceito e da xenofobia nos anos 30 com o Hitler era um cartaz a dizer, tu que trabalhas coitadinho sustentas este. Agora, a teoria é a mesma, é a mesma coisa, mas é mais subtil aplicado ao mundo digital, que na altura não existia. O grande problema da inovação, da tecnologia, é que te leva a pensar o que tu quiseres, o que eles quiserem que tu penses.